Vamos orar, Senhor. Nós te louvamos por essa data, te louvamos pela vida, te louvamos porque o Senhor tem guardado o Henrique em todos os seus caminhos. Amém. A vida dele está nas suas mãos, Amém. nada foge do seu controle. É e nesse dia nós estamos aqui comemorando a vida dele, Amém. porque o Senhor é aquele que dá vida para ele. Amém. Que esses dias E muitos outros dias Possam ser vividos dias maravilhosos Na tua presença Amém. Em paz Em saúde Em contentamento Amém. Em alegria E nós te louvamos muito pela vida dele Amém. Pela pessoa dele Principalmente Pelo exemplo de vida que ele é Amém. Por ser teu filho Conduz os passos dele Mais um Obrigado por ele, pela família dele, pela casa dele É que nós te pedimos, te agradecemos em nome de Jesus Amém, Amém. Amém.